E aí meu irmão? Ainda gozando rápido. Sorte sua que está aqui, hein? Sou Everton. E vai por mim hoje tenho uma dica maravilhosa para não passar mais vergonha na hora de ter relação com sua parceira ou aquela mina gostosa. Chega de deixar ela na mão, meu parceiro. Mas se liga, estou ajudando você então me ajuda também. Deixa o like pra gente aí. Ative as notificações para sempre receber nossas dicas poderosas e se inscreva no canal. O que acha de durar 50 minutos na cama? Então anote tudo certinho e acabe de vez com a sua ejaculação precoce. Bora lá, a cabeça do pênis é muito sensível. Esse é um dos motivos que fazem você gozar rápido demais. Aí você vai precisar ter aquela pomada famosa da TV, o Vicky Vaporubi. Fica tranquilo que não faz mal nenhum. Vai por mim, as suas substâncias são extremamente naturais. A cânfora mentol e óleo de eucalipto. E sabe o que é melhor ainda? Pode comprar sem vergonha, meu amigo. Quem vai saber que você vai usar no pênis, não é? Para aplicar é muito simples. Basta tirar uma quantidade boa para cobrir o pênis. Massageie com o pênis ereto. Passe na cabeça e nele todo. Deixe agir de 5 a 7 minutos. Você vai precisar fazer isso antes da relação, pelo menos uns 15 a 20 minutos antes. Agora você tem duas opções. Se a sua parceira sabe que você usar meu amigo, é só seguir isso e correr pro braço. Ela vai até te agradecer, porque além de prazer vai ser muito refrescante na chota dela. Agora se ela não sabe, fica sussa. Basta deixar agir de 5 a 7 minutos e lavar o pênis por completo. E partir pro corre meu irmão. O efeito retardante da pomada vai causar o mesmo efeito. Pois o que Vaporub penetra nos poros da pele, é assim que ele age e faz sua ereção durar ainda mais, pois ele dilata os vasos sanguíneos. E aí você me pergunta, Everton e o limão? Fique tranquilo, você não precisará colocar o limão no pau. Meu amigo, o limão é um fator importantíssimo para manter o equilíbrio do seu organismo, elimina impurezas e ajuda a manter o sangue limpo. Aí meu camarada! Com essas dicas verá o que muitos homens fazem para segurar a gozada rápida por mais alguns minutos. Agora que já aprendeu essa dica matadora, se liga nisso meu irmão. Às vezes pode ser meio trabalhoso fazer isso, né? Existe uma terceira opção, que é a melhor forma que acaba de vez com a ejaculação precoce. Ou seja, você vai demorar mais, vai ter mais prazer e vai durar até 50 minutos na cama sem precisar ficar passando pomada. A única forma de fazer isso é com o link da descrição aqui abaixo. É um passo a passo de um método caseiro que vou deixar aqui. Clique no link da descrição ou dos comentários. Única forma que conheço que funciona de verdade. Espero ter ajudado meu irmão. Fico por aqui até mais.